Boa noite a todos, meu nome é Celene Coletti, sou trabalhadora da Casa Espírita Irmão de Assis e hoje farei a preleção cujo tema é honrar vosso pai e vossa mãe. Mas antes, vamos fechando os nossos olhos para agradecermos a oportunidade de estarmos aqui. Vamos colocando em nossa mente... A figura de Maria, nossa mãe querida e abnegada, que nos pega pela mão, muitas vezes nos carrega no colo, nos envolvendo com o seu manto azul de amor e de proteção. E assim possamos colocar em nossas mentes e em nossos corações a figura de Jesus, mergulhando-nos no seu olhar sereno e calmo, como as águas tranquilas do lago de Carfanaum. E assim, com Maria e com Jesus, em nossa mente e em nosso coração, possamos nos dirigir ao Pai Maior, agradecendo infinitamente a oportunidade de estarmos aqui,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 Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, podemos começar a preleção da noite. Como eu disse, o tema é honrar a vosso pai e a vossa mãe. É o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uh, esse título né, do Evangelho, ele... Corresponde a um dos mandamentos que uh, Moisés, né, que Deus nos, nos deu por meio de Moisés. E, e ele coloca, ele começa o capítulo dizendo assim: Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Uh, honrar ao pai e à mãe, né? vamos entender a, o significado da palavra honrar. Né? Uh, honrar é um dever a mais para com os nossos pais. Honrar implica em respeitar, em cuidar uh, daqueles que nos deram a vida e que nos deram a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Uh, esse mandamento, digamos assim, ele é a consequência da lei de caridade e amor. Então, quando ele começa no capítulo falando sobre a piedade filial, vou ler um pequeno trecho aqui para nós, refletirmos um pouquinho mais sobre uh, esse tema. Então, ele fala assim, O mandamento honrai é a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não se pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Uh, vamos pensar um pouquinho, né? Nossos pais nos deram a vida. Só por isso a gente uh, teria que agradecer infinitamente a essas duas criaturas que se uniram e uh, permitiram que nós pudéssemos reencarnar. Uh, nossos pais, mesmo que eles não tivessem, tivessem nos abandonado, mas eles tiveram, né, no caso a nossa mãe, por exemplo, não optou por abortar, mas sim em nos ter, mesmo que ela tivesse nos dado para alguém. Só aí a gente já teria que agradecer infinitamente a possibilidade de estarmos aqui. Então ele fala que a gente precisa uh, agradecer, né, praticar, a uh, juntar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência. Quando a gente pensa que nossos pais fizeram tantos sacrifícios, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né? Eles muitos pais uh, deixaram de fazer coisas para eles mesmos, uh, para que nós pudéssemos, por exemplo, estudar, tivéssemos uma condição melhor do que a deles, porque se a gente analisar um pouquinho né, a, a, a nossa vida e a vida das pessoas com quem a gente convive, a gente vai ver que é sempre uma questão de progresso, na, na grande maioria, né? Então, o, a minha mãe, por exemplo, ela não teve a oportunidade de estudar, uh, mas me deu essa oportunidade. Eu fui fazer uma, a faculdade muito mais velha. Ao contrário, minha filha já fez na idade certa, e certamente minha neta fará uh, mais coisas ainda, do que a, a mãe, né? porque é uma questão de evolução, é uma questão que vamos um, nos melhorando conforme o tempo vai passando. Só por isso, a gente tem infinitamente que agradecer aos nossos pais. Agora, uh, quando, né, quantas coisas eles deixaram de fazer na, na vida deles para que nós pudéssemos ter o que nós temos hoje. Uh, por conta disso aí que a gente coloca em prática a lei da caridade, né, que a gente faria para as pessoas em geral, uh, dando nosso tempo, uh, ajudando nas necessidades. Então, quando nossos pais chegarem na velhice, a gente precisa praticar essa lei da caridade. Então é o saber ouvi-los quando eles estiverem já com algum problema uh, que não permita que eles que eles uh, consiga consigam uh, desenvolver as suas próprias atividades, a sua própria independência, né? Uh, é atendê-los uh, nas suas necessidades físicas nas suas necessidades materiais, nas suas necessidades emocionais. A gente precisa hum, trabalhar de forma que façamos para os nossos pais, né, pratiquemos com nossos pais a condescendência de ouvir o que ele já falou, se ele já contou aquela, aquela história uma vez, né, quando ele já está mais velho, enfim... Hum, ter um tempo para ouvi-lo, ter um tempo para estar junto com eles e, dessa maneira, a gente realmente uh, colocar em prática a ideia do que ele coloca aqui, do honrar, que é um dever a mais, né? Uh, logicamente que, quando a gente pensa, né, muitas, muitas pessoas poderão dizer, né? mas meu pai uh, me abandonou, minha mãe uh, criou-me sozinha, uh, ou a minha mãe não foi aquela mãe que eu imaginava, que eu esperava, enfim. Mas o fato dela, deles terem nos permitido estar aqui, isso já é fundamental. A gente não pode... Uh, julgá-los, quem tem esse poder de julgar é Deus, a nós cabe apenas ampará-los, né? amá-los e não julgá-los, porque neste capítulo ele vai falar na, nas orientações, nas instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, e a gente tem, como ele, ele pontua aqui, né? Uh, quando deixa a terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Uh, e nós, né, muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns, dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros é dado, entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Por isso, uh, para aquel, aqueles, aquelas pessoas que tiveram a chance de ser pais e não souberam aproveitar, não souberam uh, cuidar uh, dos seus filhos, se nossos pais, se, se algum de nós, por um acaso, Uh, se enquadrar dentro desse, uh, dessas características, nós não podemos julgar né, a, aos nossos pais. Até porque uh, nós podemos, muitas vezes, fazer o mesmo com os nossos filhos. Como diz a, aquela música do Belchior, né, como os nossos pais ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, porque muitas vezes a gente critica atitudes que nossos pais tiveram para conosco, mas nós também fazemos coisas, às vezes, muito piores com os nossos filhos. né? Aquilo que a gente criticou nos pais, a gente acaba repetindo, uh, porque cada um de nós, é interessante a gente pensar, refletir um pouquinho sobre isso, né? Cada um de nós traz essa carga genética, né? Essa carga hereditária, tanto no físico, um pouquinho do pai, um pouquinho da nossa mãe, e também no vínculo espiritual. Por isso, a gente precisa unicamente amá-los e ser gratos pela vida que Ele nos deu e evitar, né, uh, o, o que Ele coloca aqui, né, uh, para que a gente não guarde tristezas, não guarde rancores em relação aos nossos pais, porque a gente pode repetir as mesmas coisas com os nossos filhos e porque Deus deixou esse mandamento maior. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai, ou seja, respeitai a vosso pai e a vossa mãe. Assiste a vosso pai e a vossa mãe na, na velhice, na doença, nos momentos de, de necessidade. Então, aquela paciência que nossos pais tiveram, para conosco, quando éramos pequenos, insistíamos em fazer, em desobedecer, vamos dizer assim, quando a gente, quando a gente fica velho, né, a gente acaba fazendo as mesmas coisas. E, e aí nós, como filhos, precisamos ter essa mesma paciência com, para com eles, como nós, como eles tiveram para conosco. Uh, como eu falo sempre, né, eu gosto muito desse livro aqui, Vivendo o Evangelho, e vou uh, ler um, uma das interpretações desse capítulo 14, que ele fala, se chama Hoje e Amanhã. Ninguém nega a existência de pais que cultivam o conflito no relacionamento com os filhos. Maltratam, e humilham, discutem e espancam, abandonam e mentem, desprezam e hostilizam, atormentam e ofendem, descuidam e sacrificam, abusam e censuram, oprimem e condenam, agridem e enganam, ironizam e torturam, é longa a lista de condutas impróprias. Mas o Código Divino recomenda honrar pai e mãe, não importando sua condição. É preciso, pois, que os filhos tenham paciência e entendimento, certos de que hoje compreendem os pais difíceis, mas amanhã, talvez, sejam eles os necessitados de compreensão. Então, uh, olha como a lei da, da caridade e do amor se, uh, se fazendo presente aqui. Né? Então, no passado, meus pais cuidaram de mim. Hoje, no presente, é a minha vez de ajudar a cuidar deles. Uh, eu estou pagando amor com amor. E olhe que oportunidade maior ainda, mais maravilhosa, se no passado meu pai ou minha mãe não uh, deu essa, esse amor que eu tanto queria, por exemplo. Mas hoje eu posso ter a, a oportunidade de pagar com aquele amor que eu gostaria de ter tido. Uh, Cada uma, nós não sabemos né, uh, o que nós plantamos no passado para colher uh, no presente. Né? Se hoje estamos colhendo coisas ruins, é porque talvez não tenhamos tido a oportunidade de, de um bom plantio. Uh, mas, hoje, podemos re ver isso, podemos uh, plantar com os nossos pais, né, porque Deus dá essa, essas oportunidades para que possamos uh, evoluir, uh, dar a essas oportunidades para que nós possamos realmente uh, distribuir as sementes do amor, as sementes da compreensão, as sementes do respeito, da condescendência, para com aqueles que nos deram a vida. Mas mesmo se hoje nossos pais já não estão mais aqui entre nós, né, no plano aqui encarnados, que nós possamos hum, cultivar o sentimento, acima de tudo, de gratidão por todas as coisas que eles nos deram, mas, acima de tudo, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, reencarnados, que foi a quem, graças a ele, a eles. Então, que possamos refletir um pouquinho, encerrando com essa reflexão, de que hoje... O pai que nós somos hoje é reflexo ou não daquele pai que nós criticamos lá no passado. O que eu fiz para melhorar e o que eu posso fazer para retribuir para com os meus pais todo o amor que eu recebi uh, quando era criança. Uh, que possamos seguir agradecendo e seguir, acima de tudo, honrando aqueles que nos deram a vida. Então eu convido a vocês para mais uma vez fecharmos os nossos olhos e vibrarmos positivamente, imaginando uh, sementes de luz, de amor, de flores e de cores envolvendo a nossa caminhada, envolvendo a nossa casa espírita, a nossa querida ceia, envolvendo o nosso trabalho, envolvendo o nosso lar, envolvendo aqueles com quem convivemos e acima de tudo, em especial nessa noite, envolvendo aqueles que nos deram a vida, que possamos honrá-los, respeitá-los e acima de tudo, amá-los incondicionalmente. Praticando a caridade e o amor. Que assim seja. Muito obrigada.